E aí clã Sheldon aqui hoje a gente tá voltando com The Messenger a Metroidvania é sensacional para PC e consoles, por um precinho acessível, muito legal Hoje a gente vai continuar nossa gameplay, a gente pretende pegar uma nota musical Salvar um daqueles bonequinhos gorducho e também salvar uma mocinha No último episódio a gente foi para uma área com um nome muito esquisito, que eu na verdade nem me lembro Mas a gente derrotou a borboleta matriar Logo de cara a gente vai entrar nesse portal, né, a gente tá voltando o portal do tempo Vai entrar nesse portal, vai fazer tudo o que precisa nesse portal hoje. A gente começa primeiro pela direita. Eu não lembro direito o botão que tem que apertar. Mas não, com certeza não era isso que eu apertei. Vamos tentar, vamos tentar novamente. Isso agora deu certo. A gente pegou uma, uma habilidade, né? faz com que a gente ande na água, mas a gente anda em tudo que é líquido, então também anda na lava. Vamos falar com esse menino. Deixe-me adivinhar, seu nome é Piro? Quem sou eu? <risos> Coitado. Como você chegou aqui tão perto dos piundos Se você tem favor de fogo? Ah, que ironia, não? Para ser sincero, eu não me lembro, mas tenho que voltar ao trabalho. Obrigado por me tirar dessa. Esse menininho, ou menininha, é um dos quatro bichinhos que você precisa resgatar para montar uma ponte. lá, parece ponte. que você o primeiro contato que você tem com ela na segunda área segunda ou terceira área do jogo vamos com calma a lava a lava castiga assim que você chega nela ele meio que assim que você chega nela você meio que você meio que, você meio que cai porque ela quebra é isso a gente já começou bem, né? Tá acordando cedo hoje. A gente tá. Que legal. Dá uma olhada no mapa. O que, que a gente tem que fazer aqui? Bom, a gente tem que ir até o final da área, né? A gente vai se dedicar às moedas verdes? Não, não vale, <risos> não vai ficar muito comprido. Sinceramente, o prêmio que as moedas verdes dão um pela dor de cabeça. Sei lá, eu não acho suficiente sabe? A gente já veio aqui antes, né? mas se eu não me engano, quando essa área era, era só 8 bits. Aqui é uma área muito interessante. Onde você pega a moeda verde que eu acabei de falar que a gente não ia pegar, lembra? Né, vamos pegando. E é tão fácil é tão fácil que tudo bem, não tem problema. Só para mostrar o que fazer. <risos> e depois a gente pega o que precisa. Nada de valor foi perdido. Agora vamos já. Sai correndo. a lava ela mata instantânea viu? é bom lembrar desse pequeno detalhe não usar a habilidade de correr direito é caixão o que acontece se por acaso a gente for pra cá olha que legal eu acho que na verdade a gente tem que ir pra cá esse aqui é o um mapa antigo onde a gente enfrentou lá o aquele demônio lá. Parece que a coisa deu quase muito ruim, viu? Quase, quase, muito ruim. Essas coisas que são eu tenho um time, eu tenho uma dificuldade, uma dificuldade, mas acho que todo mundo tem, né? Oh, meu Deus! Vamos de volta para esta área, tão tranquilinha, tão sossegadinha E às vezes é bom lembrar que é melhor to tomar o dano do que cair na lava A gente se esquece né, desse detalhe e acaba caindo na lava, a gente caiu várias vezes Ó, oh, beleza Eu acho que até não, não acho que não é possível fazer isso aqui essa área. Como é que é possível fazer essa área sem esse recurso não dá na magma. Tomara que não, né? Ah, mais um desafiozinho, né? a ah, minha nossa. Tá bem que a gente pode estourar e tudo, praticamente tudo. Nossa, patinhas. Essa é uma área aqui que você não consegue andar no magma, né? O magma é muito instável. E a gente pega aqui a nota, que era o objetivo inicial. Até que não foi muito muito muito traumático, não é mesmo? A gente já vai dar um vazar daqui pegar uma moeda verde Tem outras para pegar na área, mas... Deixa eu esperar lá, talvez num, próprio, talvez num vídeo extra, bônus, depois no final, se eu for cobrado mas <risos> também de volta, que é a área do lojista, o tempo Pode até vir aqui, a gente está com 1.300 fragmentos, Vou falar com ele Vamos comprar uma melhoria e a gente vai comprar meio que centrada entrada cara, de que Ó, só vai sobrar A maldição do demônio Não quero fal falar nada Mas se você está jogando esse jogo Fale com esse cara, que é muito engraçado A gente vai voltar aqui Para esta área E ao invés Da gente ir para a direita Como a gente foi antes, a gente vai para a esquerda Fazer o resgate A menininha A música desse jogo é muito legal. Aproveitando se vocês estão até aqui, chegaram até aqui, nossa gameplay, enquanto a gente vai passar essa área sem nenhuma importância, tem muito o que dizer. Estou fazendo agora streamings no Twitch de quinta-feira, não sou aqueles cara de Twitch raiz né, a gente está fazendo também usando recursos de é, chama, VTuber, né? Estou usando meu avatar aí Como, como, como base. Tudo bem. Chegamos aqui onde tinha que chegar. O que, que a gente vai fazer? Né? A gente vai até o fim. Como se a gente fosse enfrentar o chefe. É isso. Ou ao é contrário. É isso, é isso mesmo. Certo. É exatamente isso. Claro que tem a, a chefe espinhosa, é Tá meio que um pesadelo isso aqui. Eu não gosto desses cogumelos espinhosos, não gosto deles. Acho espelho. Mas até que a gente tá indo rápido. Tem uma a moeda no caminho será que a gente pega ela? O que vocês acham? uma moeda por caridade fica bem bagunçada a nossa gameplay mesmo é um padrão né um padrão um padrão bagunça ó oh. fica aqui Mas aí eu fiz essa isso Não tem como eu subir ali se eu, se eu matar esse bicho Eu tenho que matar E pular Tá bem Menos traumático agora Ó oh, que beleza <risos> Essa moeda a parte mais difícil é acessar isso aqui Moedinha enjoada O mapinha fica mais completo e a gente com mais um suquinho aí no bolso Agora vamos voltar ao nosso objetivo principal que é chegar lá na menina. Tem umas áreas que são muito vazias, né? Aqui, no, no mundo, acho que 8 bits, é 16 bits. Essa parte aqui é um inferno. O bicho tá aqui me bate, tá louco. fiz nada pra eles ainda. Eu não gosto dos cobres Pronto, já chegamos aqui onde tinha que chegar. Tá aí a menininha. Essa fadinha que tá falando agora, ei, essa esta é a monja que trouxe a borboleta matriarca para restaurar o bosque séculos atrás. Essa fadinha a gente conseguiu. Com a borboleta matriarca no último episódio, certo? Você não consegue reviver essa música sem ela. Parece que ela foi corrompida, deixe-me ajudá-la. É Muita gente derrota ela, mas o diabo. Ela também tem um diabinho igual a gente? Porque ela faz parte do contexto dos mensageiros, né? Arfada, rapaz. O que aconteceu? O terror por mal ele respire fundo que ele dá longe. Parece que você caiu na maldição dos espíritos. O que você está fazendo aqui, A borboleta matriarca, está bem? Tudo está bem, pode relaxar. Quanto tempo se passou? E este pântano que eu fiz? Eu preciso ir ao Profeiro ao profeta. E deu rasar, né? Está perturbada, acabou de acordar aí. Ela vai ficar bem, ela é uma das mensageiras mais fortes. É isso, o objetivo hoje era esse. Então o que a gente fez? Salvou um bonequinho gorduro, que os engenheiros, né, reconstruir a ponte pra gente Pegamos mais uma nota musical e resgatamos essa monja, que já vai ser necessária Não é à toa que a gente resgatou, é necessária acessar uma parte onde também tem uma nota, mais pra frente Acho que é isso, pessoal, a gente vai encerrar o vídeo por aqui E eu pretendo pegar todas as notas antes de relar nesse painel se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dando é nossos vídeos a gente joga jogos indie metroidvania em aglomerações, The Messenger é um metroidvania indie, sensacional. Agora a gente tá fazendo é, streams no record, no discord não, a gente tem um discord, se vocês quiserem, tá no comentário, mas a gente tá fazendo stream na twitch de quinta-feira, dá uma olhadinha, dá uma conferida lá, ajuda a gente, por favor, a gente tá começando, não temos nem o título de parceirinho básico. <risos> Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo, respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva, a amizade!